E nós chegamos na temporada de volta às aulas Sem dúvida alguma, essa é uma das piores épocas do ano inteiro Eu sei que algumas pessoas ficam animadas para voltar para a escola, não sei porquê Mas para a maioria dos estudantes, o estresse, a pressão e a ansiedade estão em alta Graças a quem eu não me identifico mais Ou pelo menos eu deveria, já que eu tô ingressando em duas faculdades ao mesmo tempo e ainda tô regindo com canal no YouTube na verdade, esse é meu primeiríssimo ano sem ter que lidar com a temporada de volta às aulas e, na verdade, tudo parece que foi ontem então é meio tenso pra mim tá gravando esse vídeo. Tem tantas coisas desenvolvidas, tem provas demais pra fazer, tem coisas demais pra estudar, tem professores chatos, tem drama de ensino médio Gente, isso é uma coisa que eu não sinto a mínima falta Mas o maior problema de todos, literalmente, é ter que acordar cedo de manhã, se arrumar e ir direto pro inferno E ter que lidar com um monte de gente que nem importa tanto assim Então pro vídeo de hoje eu achei que seria muito legal juntar vários produtos super acessíveis e super baratinhos, Porque outra coisa sobre a escola é que ela é cara demais e sem motivo algum Hoje a gente vai bater um papinho sobre a escola Vamos fazer um Get Ready With Me E isso vai ser super fácil pra todo mundo Que assim como eu acordava 5 minutos antes da aula começar E tinha que sair correndo de casa E eu vou contar pra vocês também alguns dos erros que eu cometi Fazendo a minha maquiagem na escola Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo O primeiro passo da maquiagem é começar com o um primer Esse aqui é o primer mais barato que eu tenho Inclusive é o que eu mais uso Esse aqui é o BB Blur Primer Vufo Aqui no canal e ele é vendido por R$29,90 em média nos lugares que eu compro, então é super acessível. Eu gosto de aplicar só um pouquinho quando eu vou fazer um look leve, de hoje. Então eu não vou passar no rosto todo como eu faço, eu gosto de passar só mais no centro do rosto mesmo e aqui nas laterais que são mais agredidas por tratamento estético, coisa do tipo. Já terminamos com o nosso primer baratinho, foi só uma gotinha mesmo. E o primeiro passo de uma maquiagem é a base. Eu vou recomendar a Fit Me pra vocês porque, na minha opinião, é a base baratinha, com o melhor acabamento que você pode encontrar no mercado no momento. Eu sei que existem outras alternativas mais baratinhas, como, por exemplo, a Ruby Rose e a Tracta. Inclusive, eu usei a Tracta em uma parte do mês do médio e eu gostava muito dessa base. Mas atualmente eu recomendo a Fit Me da Maybelline Porque pra mim ela é a base Que tem o melhor custo-benefício no mercado Porque ela só é R$29,90 Estourando você encontra ela por uns R$35 E ainda assim ela te dá um efeito e um acabamento incrível Vou vir com o Osso jeito da Matrilã Que é o que eu sempre uso Vou aplicar um pouquinho da base aqui E como é um tutorial de maquiagem pra escola A gente não quer passar muita base Então vai ser só uma camadinha mesmo Só pra uniformizar o tom da nossa pele Como geralmente a maioria das pessoas estuda de se você quiser, você pode vir com a mirror blender Que é mais rápido Ou você pode vir arrastando com o pincel mesmo Que nem eu tô fazendo E depois você dá só umas batidinhas mesmo Pra tirar as marcações e certas do pincel Então, se vocês me conhecem Vocês sabem que um corretivo super baratinho Que eu tô sempre recomendando é o Fit Me Também da Maybelline e da mesma linha Que é a base que a gente acabou de usar Ele é geralmente facinho de achar Na faixa de uns 25 reais por aí Mas, na minha opinião, a melhor pele baratinha Que você pode fazer é usar a base da Fit Me Com o corretivo matte da Tracta. Esse corretivo aqui tem várias lojas de departamento nas faixas dos 30 reais, mas você encontra facilmente nessas lojinhas de rua por 15, 16 reais no é boa Geralmente eu faria aquele V abaixo dos olhos e aquele sistema todo pra dar um highlight no meu rosto. Mas como é uma maquiagem pra escola e tudo tem que ser mais rápido, eu cobriria somente algumas espinhazinhas. Talvez. Que no caso, eu não sei que loucura é essa que deu na minha cara, que tem fina na minha cara inteira. Mas também não sai cobrindo a cara toda, se você quiser uma cobertura leve. Eu poderia vir no mesmo pincel e já ir esfumando essa área aqui que eu apliquei corretivo. Mas eu acho que eu vou vir na esponjinha só pra mostrar mesmo pra vocês, que tanto faz você fazer na esponjinha ou no pincel, o efeito vai ficar bonito no mesmo peso. Eu, particularmente, prefiro o efeito do pincel, mas eu não tenho mesmo problema de fazer na Blender. Uma das maiores inseguranças das pessoas, principalmente as que estudam de manhã, é nas olheiras. Então, se você quiser, pode aplicar um pouquinho de corretivo também. Mas não precisa ser nada demais, não precisa fazer aqueles desenhos malucos que a gente sempre faz. Agora, com as olheiras, eu não vou vir com a Blender, igual eu fiz no resto do rosto. Eu vou no pincel mesmo porque eu gosto de uma cobertura mais alta e a gente consegue dar o um acabamento sem tirar a cobertura usando o pincel de jeito nenhum é esquece de puxar pro pescoço para você não dar com máscara no meio da escola e agora que nós fizemos essa pele com base corretivo vem um pó para selar esse tudo e você pode usar um pó compacto que é bem fácil de achar mas tem uma opção super baratinha, que é o pó translúcido da Gucci. A faixa de preço dele é entre os 20 ou 25 reais, por aí. E como você não quer fazer nada de especial na maquiagem, pode pegar um pincel grandão e ir aplicando no seu rosto mesmo, sem deixar cozinhar nem nada. Porque você não vai precisar disso Eu ainda não tive a oportunidade de testar muito a Rouge aqui no canal Mas é uma marca que tem bons produtos E os produtos são super acessíveis Mas é interessante você dar uma checada Se o produto funciona pra você ou não Então, agora a gente selou a pele inteira esse pó translúcido da Rouge E a gente vai vir com um pó mais escuro E vai fazer o um contorno super levinho Hoje eu vou usar o pó facial da Ruby Rose Na cor PC16 Como vocês sabe, eu vou vir com um pincel leque grandão fazendo o contorno da minha testa, porque eu acho mais fácil de fazer assim. Como a cobertura da pele tá bem levinha hoje e a gente não vai fazer muita coisa na maquiagem, é interessante também que você pegue leve em todos os passos, inclusive o contorno. Chegando aqui nas têmporas, eu vou descer aqui pra baixo da minha e sempre se lembra de esfumar pra não ficar nenhuma marcaçãozinha aqui no contorno Vou vir no pincelzinho menor pra fazer o contorno da maçã do rosto E por último, se você quiser, você pode vir no pincelzinho de detalhe pra fazer o contorno do seu nariz Geralmente quando eu fazia minha maquiagem pra ir pra escola, eu não fazia esse passo Porque eu tento demorar um pouquinho nele, eu acho que ele é meio desnecessário Quando eu vou fazer uma maquiagem mais pro dia a dia Mas se esse aqui costuma sua onda, né? Vai nessa Eu não falei a faixa de preço do Powder no Rose, mas a faixa de preço dele é dos 10 reais então pode ser que você acha entre uns 8 ou uns 12 reais por aí E o próximo passo da maquiagem é blush Esse blush aqui que eu tô usando é o Fit Me A Minha Cara da Maybelline E eu acabei de enfiar a roupinha do meu blush Vou vir com o pincel pouquinho, vou dar uma batidinhas do blush E vou passar só um pouquinho, aproveitando que esse blush tem uma pigmentação discreta e bonita se você quiser, junta no seu contorno também Se quiser, passa um pouquinho na ponta do nariz Pode subir aqui no rosto também, não tem problema Mas já disse só se você gostar de blush assim como eu Eu lembro que na minha escola tinha uma menina que usava tanto, tanto, tanto blush Que todo mundo fazia piada dela Coitada Se você quiser fazer aquele truquinho da terno, lá, que eu já ensinei E um pouquinho aqui no queixo também tá? pra honrar tudo E por mim, pra ir pra escola, eu deixaria a minha pele mais ou menos assim Mas eu gosto muito mesmo de um iluminador então eu. Quero passar um iluminadorzinho E pra isso eu vou usar um bronzer da Ruby Rose Que é super, super, super baratinho A faixa de preço dele é de R$10 também E como esse bronzer funciona mais como um iluminador pra mim Eu vou pegar só um pouquinho dele e vou aplicar no meu rosto Mas nada demais pra não exagerar muito no look Porque você só quer esse brilhinho de pele de volta Você não quer um iluminado metal Mas pra ficar bem fiel a quando eu ia na escola O único lugar que eu aplicava mais iluminador era no meu porque eu sinto que como o nariz é a parte do rosto da gente que está mais à frente O meu nem tanto né, o de algumas pessoas mais é, Ele tem que ter mais brilho Então eu sempre colocava um pouquinho mais de brilho no meu nariz e o resto do rosto Ficava com esse iluminadinho mais discreto E a nossa maquiagem de hoje é tão simples que ela já tá quase acabando O que eu ainda vou fazer aqui é limpar o produto das minhas sobrancelhas e dos meus cílios Pra fazer isso eu tô usando um pouquinho de água micelar da Tau E pra fazer isso eu só coloquei um pouquinho numa bíblia pequenininha Que é aquela pra área dos olhos, sabe? Bom, o próximo passo seria as sobrancelhas E como eu acho que vocês já estão cansados de saber Eu não preencho a Sobrancelhas, mas se vocês preenchem. A minha dica super baratinha é esse Duo Sobrancelhas Perfeitas da Louisance, que tá na faixa de 15 reais e ele é super prático, principalmente porque ele já vem com um pincelzinho e ele vem com duas cores. Então, a minha dica sempre é preencher o início da sobrancelha com uma cor mais clarinha e ao final com uma cor. Mas como eu já falei, ele já vem com um pincelzinho E é ele que eu uso na minha maquiagem Que eu literalmente só penteio as minhas sobrancelhas pra cima Se você quiser, você pode usar até alguma máscara pra sobrancelhas também Mas eu acho isso demais pra ir pra escola Mas enfim Para os Cílios, hoje eu vou usar a Colossal Volume Express Super Filme da Maybelline Ela tá por aí no mercado em 12 dias mas se você fizer uma mais barata ainda, tem essa aqui Trópico da Ruby Rose, que ela tem um aplicador super fininho e tá sendo vendida por aí, em média, por uns 12 reais. Então vai usar a que você preferir. Eu vou escolher a da Maybelline, porque como vende em farmácia, é mais fácil de achar. Então, quando eu vou fazer essas maquiagens é mais simples, eu geralmente aplico só nos cílios de cima. Mas eu acho que hoje eu vou aplicar nesse vídeo de baixo. Porque a maioria das pessoas aplicam nos dois também, mesmo quando é um pouco mais leve. Então, pra finalizar, a última coisa que falta é a nossa boca, que tá cheia de resto de produto ainda. O que eu vou fazer é vir com outra esponjinha e novamente limpar com água micelar a minha boca só pra tirar uma espessinha de produto que ficou aqui. E se você quiser, você pode deixar assim mesmo e tá pronto. Mas no final do ensino médio, o que eu passei a usar muito, e na verdade eu uso até hoje, é um lip balm que eu uso mais é esse aqui. Ele me lembra muito o Carmex Que era um item que eu gostava muito Mas infelizmente só vendia em farmácia internacional Não vendia aqui Mas enfim, os dois têm efeito parecido Os dois tem um cheirinho e um gostinho de cereja E ele é muito bom e deixa um efeito bonito nos lábios. Então ele é o que eu mais uso E é isso o look essa maquiagem aqui que eu fazia pra ir pra escola No finalzinho do meu ensino médio Usando esse truque do lip balm Ele devolve pro natural dos seus lábios e quase parece que você tá usando um batom Mas não Ele só deixa só um hidratadinho o dia inteiro E ainda deixa com um cheirinho de cereja No caso, se foi esse que eu usei, né? Se for outro, vai deixar com um cheirinho que a fórmula tiver eu tô passada, chocada. Vamos falar agora dos tão gerados erros. Então, eu acho que o erro mais gritante que eu fazia na minha maquiagem era o preenchimento das minhas sobrancelhas. Eu preenchia elas literalmente com lápis. <risos> e eu não me importava no mínimo se era lápis de. Esse era lápis de olhos, eu simplesmente pegava ele Eu desenhava a minha sobrancelha inteira E ela era bem cheia E ela era bem caída naturalmente Então quando eu terminava de desenhar Eu nem esfumava o começo E as minhas sobrancelhas ainda terminavam parecendo dois tijolos Outro problema da minha maquiagem Que eu me lembre É que eu não tinha muito balanço Ou eu usava bases com extrema leve cobertura Ou eu usava bases que tinham Uma cobertura pesada demais Eu não tinha critério, às vezes eu usava um BB Cream da L'Oreal de farmácia mesmo, que é super dadinho E às vezes eu simplesmente ia o fix e da MAC pra escola, de alta cobertura E essa aqui foi a forma mais confortável, eu acredito, de estar tá bonitinho e ir pra escola E agora é exatamente assim que eu vou pra faculdade Enfim, né, temos muito a estudar ainda, temos muitas maquiagens a fazer E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que pra aqueles que vão voltar às aulas agora, todos tenham uma boa volta às aulas Espero também que todos vocês passem de ano E é isso! Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like, de se inscrever E de comentar o que você achou Ative o sininho de notificações para receber um aviso quando houver um uma rola de novo no canal Mas aproveita e já me segue logo no Twitter Porque o sininho de notificações não é tão eficiente E sempre que eu posto, eu dou um tweet lá E também eu passo o dia fofocando, vem focar comigo Não esquece também de me seguir no Instagram para ver essa minha carinha aqui o dia inteiro Eu posto fotos incríveis no meu vídeo E eu sempre dou dicas de, de maquiagem e na verdade eu nem sei se minha bolsa tá aparecendo aqui atrás <risos> Deixa eu tirar ela <risos> aqui Ai não, gente. Mas como eu ia dizendo, não esquece de me seguir no Instagram E é isso, eu sou o Gabriel Jordan Do RoupaGalhaJRD E esse foi o vídeo de hoje